Tendo uma análise melhor né nós temos a rosca lá da da ótica quebrada eu estava observando a parte interna aqui nós temos uma ferramenta chamada é, pente Eu vou estar demonstrando para vocês na apostila inclusive também tem tem vídeo aulas mostrando pente internamente aqui ó não sei como né o indivíduo também estourou o fio de rosca não dá para mostrar por causa do foco não tem como né? Mas se vocês observar, ó, tá estourado, né? O indivíduo usou teflon, usou um monte de coisa aqui que vocês em ótica. né? Teflon, veda rosca. Um cirúrgico que adentra ao paciente. Um fumaço, né? Isso daqui é tudo metal, é primário. Dela, não é de graça. Nós vamos estar estudando isso porque. Então tudo isso daqui tem uma um, um porquê. Há uma ótica, taca capaz isolante, alta fusão. Esse vidro aqui também ele é um vidro especial. O desse sai é mais barato, né? É, custa caro são produtos especiais, uma roda de... eu ainda não fiz a medição dela, nem a medição ótima, de amplitude dessas lentes, cada extremidade aqui, ó, coladas né, uma cola vítrea, eu preciso ainda entre 100 a 300 reais cada tubinho desse, ó. olha quantos tubinhos eu tenho dentro de uma ótica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, imagina se for 300 reais só de tubetes aqui, eu tenho 3 mil reais, né? Os espaçadores, apesar que se fossem reais, eu só vou ter só mil reais, né? Essas pecinhas aqui são todas especiais, né? Tirando esse daqui que é latão, você pode fazer no, no, numa fresaria, numa tornearia, né? Se você achar um, um torneiro bom, de boa qualidade. O resto são todos, são todos materiais especiais, materiais cirúrgicos, ok? Explicado essa parte. Vê se você consegue enxergar, tá vendo? Aquele brilho ali, ó, trincado, ó. Tá? Esse é um trincado, olha lá, muito trincado. Ok? Esse daí já era. Parece uma gota d'água na hora que você põe ela na rodilha, tá vendo? Trincou. Tem que substituir tem cinco nesse estado. bom pessoal olhando a nossa ótica agora o que foi que eu descobri que bem aqui no pé do conector da fibra ótica do Fibramento Óptico né tem uma pequena entrada aqui tem uma pequena entrada então essa pequena entrada aqui ela tem que ser calafetada é uma cola especial cada ótica tem o seu sistema de colagem de vedação Onde eu encontro isso? No manual técnico de cada fabricante, de cada modelo, ok? Aqui é o conector da fibra ótica. Depois de calafetado aqui, nós vamos verificar se essa fibra ótica está com algum problema. Porém, antes de calafetarmos, nós vamos soltar esse conjunto para observar o que está aqui, né? Por ter passado na mão de muitas, muitos pseudos técnicos, então nós ficamos meio desconfiados. E também descobri que tem uma pequena ranhura, né, bem na pontinha aqui da distal. Isso aqui é uma Windows, ok? É um vidro, é uma pequena é, lente, né, a qual nós chamamos de Window. E essa window, essa janela, ela tem que ser substituída e ela vai ser substituída. Porque é capaz de, no momento de nós trocarmos as Robilance, é aparecer uma mancha né e te induzir ao erro Ok então esses são os defeitos o problema da rosca problema do parafuso problema daqui dessa pequena infiltração agora descobrimos o problema aqui da Windows e também as rodlens deficitárias Ok inclusive tinha rodlens trocadas de posição estavam invertidas um dos motivos do embaçamento então, e outro detalhe também, né? Também estávamos com um problema aqui da, de, de estar torto, né? Lembra do teste que eu fiz, que o papel passa aqui por baixo? Até observando aqui, dá para notar que ele está com uma pequena tortura. Então, esses são os defeitos e nas próximas videoaulas vocês verão como podem ser solucionados.